Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Sri Chaitanya Prabhu Bande nita Sahoditam Sri Nanda Nandanam -nanda -nanda Bande Radhika Charano Dayam gopi Gopijano samayuktam Binda vanam Manoharam Vanchakalpataru vashake basin dubevacha. Patitanang pavuni babishna vipu namu namaha. Mukankaroti vacha lang pangung lang hetigirim. parama nandamadam. tu sina bhakti prade devi namo Mukankaroti-vachalang-pangum-langhati-gri Yatki-páta-mahana-bandi-parmananda-bhadva tul sidevvai devi namo namah Narayana namaskita norunja yuanarottamam. Dei vings para a jayo mudire. Sankirtane kishno katu Gauri o patrasho guru -hakti, bhakti yukto. Bhakti pramodaksh jagod Deyam sadha parivabang nam avistuduhum padam siva virenchanutam saranyam beta tihum ponutopa diputam bande mahapurusate charuna ravindam yat padapalavanakachanda manichatai bispuruji dogmapigopodushuadarsh urnã nurágara -sa suságara sára murti sára adhiká mai kada Shri krishna caitanya prabhu netá nanda si advaita gaura bhakta binda Shri krishna caitanya prabhu netá nanda si advaita gaura bhakta Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Ajanulam mito bhujokanuka budhatu sankirtanoi kavitaru kamala yataksu Bishambaru, Dijavaru, Jugadhar, Mapalo, Bandejagatriya Karu, Karuna Bhataru, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ram, Hare. Namamigangi tavapa dupankajam Sura surair bandito di barupam Bukthin chamuktin chadada naranam Ganga taranga jata kalabam Gauri Nirantara Bibushi Kavam Bhagam Nara Yono Priamanango Paharam Barano Sipurapati Bajabi Shanatham Bagi Sajusho Badane Lakshmi Rijas Sacha Bakshi De Sambhi Vam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama Ram. ma kurudhano jano jauvana garvam Harati nimeshahad kalosarvam Maya mayam idam akhilam Brahmapadam pravishaviditvah ma kurudhano jano jauvana Harati nimeshad ka lo mayamayam idam akhilam hitwa brahma padam Gaudiya Gostipati goshtipati gaudia goshtipati shri Srila bhakti siddhanta Sarasvati goswami Thakur Prabhupada o paramahamsa guru universal jagat guru disse mesmo depois de gastarmos galões e galões de sangue, nós não temos a certeza de conseguir liberar uma jivatma. Porque as almas condicionadas, elas têm o próprio livre arbítrio. Portanto, nada nos garante que elas sigam o processo e se alcancem Bhakti. Gaudia Gostipati Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse, mesmo gastando galões e galões de sangue, nós não podemos ter certeza de que vamos liberar através de Bhakti uma alma condicionada. E que situação penosa isso. Ah, porque elas têm desejo livre-arbítrio, elas não querem obedecer ninguém. Nós, em nome da Gaudia Mata, nós, devotos da Gaudia, Nós temos que estar sempre prontos para gastar galões e galões de sangue para a emancipação da alma condicionada, das almas condicionadas. Talvez elas não escutem. Quem pode dizer? Talvez uma diva no mundo inteiro possa conseguir escutar. Então, por isso, nós devemos tentar o nosso melhor para liberar as almas condicionadas. Mesmo considerando que a maioria das pessoas não vão aceitar este siddhanta vichara absoluto, essa filosofia pura, mesmo que eles nunca escutem nada similar sobre o mundo eterno, o que fazer? Este é o serviço do Senhor que damos ao Senhor Supremo, que oferecemos ao Senhor Supremo. Quando quer que eles escutem, se eles escutarem, e mesmo que eles nos insultem, insultem sem nenhum interesse pessoal, nós vamos, devemos continuar falando sobre a verdade absoluta da maneira de, de maneira absoluta, de pé sobre eh, sob uma plataforma absoluta, sobre um nível de consciência absoluto. Então, ontem nós dissemos de Shambhava que enquanto a alma condicionada não desenvolve amor pelo Guru, pelos Vaishnavas, pelo Bhagavan, pelo Senhor Supremo, pelo Dama Sagrado e pelo Nama, elas não vão em lugar nenhum. Muito bem, nós estamos em Navadvipa. Essa Navadvipa também é Vrindavana, aqui é Vrajadama, aqui é não diferente de Vrindavana, e Vrindavana também é Navadvipa, porque os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu os passatempos de Krishna são como um o comentário do outro, e aqueles que têm o poder espiritual da devoção, eles podem ver paralelamente os dois passatempos encaixando um no outro, se você não consegue desenvolver esta visão de uh, paralelismo entre os passatempos de Krishna e os passatempos de Chaitanya, Mahaprabhu, você não saiu ainda do lugar. O nome de Braja, de Vrindavana, o nome Braja. por que Braja? por que se diz Braja, ou Vraja com V ou com B? Nós dizemos Braja por Vrindavana. Sabemos que Braja significa Vrindavana, mas qual é o significado dessa palavra? Qual o verdadeiro significado de Braja? Braja significa Bra mais Ja. Bra significa Brahma, Espírito. Bra, B-R-A-J. Ja significa Janma. Nascimento. Tem então, é o lugar onde nasce o Espírito Bra Supremo. Bra significa Brahma. E jo significa Janma, nascimento. O lugar onde Parat Parakleshara, Prananatha Krishna Bhagavan, toma nascimento. Este lugar é chamado de Vraja. Ele é o Parat Brahma, ele é o Super-Espírito, o Espírito que Supremo. Então ali ele se manifesta, ele vai passar seus passatempos de nascimento. Então os Panditas, os grandes santos, os sábios, eles dizem que também que Braja vem de Brajanata. Brajanata significa aquilo que se expande, aquilo que é infinito, aquilo que é Vibhu-vasto. Aquilo que é um espaço infinito, um espaço que pode se expandir infinit infinitamente. Isso é chamado de Braja. Brajanata significa aquilo que se expande, aquele que, ou aquele que controla a expansão, e aquilo que também que diminui. Vrindavana depende do desejo de Krishna. Então, aqui também é considerado Brajadhan, porque o Senhor Absoluto, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, tomou o nascimento aqui. Então, aqui é não diferente de Vrindavan. Né? Especialmente quando Shankara Bhagavan, quando o Senhor Shiva, quando nossos gurus... Então, quando Adi Shankara fala, nós temos que obedecer, ele é o nosso guru. Quando ele fala com Parvati, ele vai falar com Parvati, que é Mahamaya. Ele vai dizer, aquele que você conhece como Radha e Govinda, Radha, e Krishna, Radha Govinda, eles vêm na forma combinada de Gauranga. Então, Radha e Govinda unificados são Chaitanya Mahaprabhu Gauranga, Avatar dourado. Vrindavan e Navadu são não diferentes, diz o Senhor Shankara, diz Shiva. Então aqui se manifestam todos os associados de Chaitanya Mahaprabhu. E eles são os mesmos Vrajavasis que estão em Goloka Vrindavan. Lalita, Vishaka, todos os Vrajavasis se manifestam para os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Não há diferença entre os companheiros de Krishna e os companheiros de Chaitanya Mahaprabhu. Eles vêm em formas diferentes, só essa diferença. Então, que tipo de atração nós devemos sentir pelo Senhor Supremo? É isso que nós devemos aprender desses Vrajavasas, desses companheiros eternos do Senhor Supremo. Nós devemos aprender quanta atração, quanta afeição nós devemos sentir pelo Senhor Supremo, isso é algo que se aprende. Quando o Mahaprabhu toma Sanyasa e se nasce, vai... Se você visse a, a fotografia, a imagem da, na, de Navadvipa naquele mesmo momento, você ia ver que, que esta região estava para morrer, todos estavam para morrer. A mesma coisa acontece quando Krishna abandona Vrindavana para ir em direção à Matura. Aqui e lá, todos os Dhammavassas, os Vrajavassas ou os habitantes de Navadupa, eles estão todos chorando, pois eles não podem suportar nenhuma fração de segundo longe de Chaitanya Mahaprabhu. Então, todos os anos, eles iam encontrar Goranga Mahaprabhu. Todos os devotos desta região caminhavam em peregrinação até Jagannathapuri para encontrar o seu avatar adorado, Goranga, Eles iam até por Nilachal, que são outros nomes de Jagannathapuri. Então, mesmo mães com crianças no colo também, corriam para ver Goranga, porque eles não conseguiam viver sem ele. Então, quanto tempo demora para você andar de Navadipa até Puri, todo o caminho? E aí você vai calcular quanto tempo eles levavam. E lá eles ficavam seis meses, quatro meses na verdade. Eles ficavam em Chaturmácia lá. Depois de Chaturmácia, eles voltavam. Então, então, quanto tempo eles tinham para viver a vida familiar? Para ir a pé até lá e voltar, quantos meses eles levam? Calcule. Então são 600 quilômetros daqui até lá, mais, 650 talvez, então imagina você caminhando isso com seus familiares, os velhos, as crianças, as, as avós, não dava para ir muito rápido, não? Quanto tempo eles levavam para ir e quanto tempo eles levavam para voltar? Se eles corriam 10 km ou 15 km, é, mas quanto tempo eles iam levar, mesmo que eles corressem um trecho ou outro? Pense então quanto tempo sobrava para eles viverem a vida familiar, a vida ligada à matéria. Quando eles estavam aqui, eles choravam o tempo todo: Agoranga, ah, Agoranga. Ah, eles não então, eles não estão pensando em posição, em dinheiro, em nada. Não tente chorar por dinheiro, por posição material, por coisas materiais. Preste atenção, não chore por isso. Porque tudo isso vai e vem. Ninguém sabe o que foi na vida passada, talvez um mendigo, ou na próxima, ou até nesta. Então. Não se preocupe, pois que, de acordo com o karma, você vai receber o que está guardado para você. Então, todos os Damavrasis, os Vrajavasis, eles têm uma relação de amor muito profunda com Chaitanya Mahaprabhu. É porque é, quase, é impossível imaginar Goloka Vrindavana, porque Radharani, Lalita, Goloka. Lalita e Vishaka. Goloka é algo incompreensível, mas, poucos anos atrás, Goranga estava aqui, é mais prático pensar nele, todo o nosso na nossa adoração a Krishna, todo o nosso gaudiya Bhajana deve ser feito sob a guia do nosso Guru Varga, e sob a guia do Guru Varga, dos Vaishnavas, nós devemos seguir, adorar Goranga, sim, nós devemos também pensar em Radha e Govinda, ah, mas tudo o que nós fazemos devemos fazer sob a guia de Jeitane Mahaprabhu Gauranga, não separado. Essa é a especialidade do nosso Gaudiya Bhajana. Nós devemos fazer todas as nossas atividades, todo o nosso Seva, todo o nosso, Seva, todo o nosso Siddhanta, tudo em nome de Gauranga, seguindo as instruções de Gauranga. Então ah, os Vaishnavas explicam que o dia está dividido em oito partes. Isso chama-se Astakalya Lila, as, é, a divisão por oito dos passatempos do Senhor Supremo. E os devotos que estão muito elevados, eles meditam nessas diferentes oito divisões do dia do Senhor. As atividades que ele faz no horário, as que ele faz em outro horário. Então, eles se, se lembram do Radha Govinda Lila. Porque a posição desses Vaishnavas puros é muito elevada. Mas sempre eles se lembram desses passatempos de Radha Krishna sob a guia estrita de Goranga. Sobre a guia de Goranga e não somente dele, sobre a guia dos passatempos de Goranga. Porque os passatempos de Goranga se encaixam nos passatempos de Radha Krishna. Então, quando Mahaprabhu vai expressar determinados sentimentos, ninguém consegue compreender. Por que que Mahaprabhu está chorando? Por que que ele grita de repente? Porque, o que acontece? As pessoas entendem, os devotos que são próximos ele entendem porque eles sabem quais são os passatempos de Radha Krishna que ele está assistindo com a sua mente em samadha. Então, o que acontece no Radha Govinda há uma reação que se espelha no próprio Chaitanya Mahaprabhu, porque ele é quem? O próprio Krishna. Então, quando ele entra em êxtase, quando acontece isso ou aquilo, quando ele desmaia, por exemplo, nos passatempos dele, quando o Mahaprabhu faz isso, ele está reagindo aos passatempos de Radha e Govinda. Por que, que ele grita às quatro da tarde ou às quatro da manhã? Porque está acontecendo algo no passatempo de Radha Govinda, de Radha Krishna. Então tudo isso está conectado. E Bakthinadakur ele cria um sistema para explicar essas conexões. Então ele vai explicar. Então os primeiros passatempos, os segundos passatempos a ordem desses passatempos, a conexão, tudo isso é explicado num livro de Bhaknodatakura importantíssimo chamado Badjanara e sem seguir o nosso Guru Varga, nós não podemos fazer Bhajana. Eles, todos os Gaudiya, os, os gurus da nossa linhagem, são Rupanugas. Eles, são, uh, eles têm anugatya, rendição aos pendilotos de Rupa Goswami. Prabhupada, nessa forma, ele é um, um associado eterno de Goranga Mahaprabhu. Não muda nada o fato de que Goranga apareça 500 anos ou 400 anos antes. Como Narutama Dastakura, ele fisicamente não encontra Goranga, mas ele é um associado eterno de Goranga. Não vai importar em que momento o Vashinava vai nascer, em que situação, em que ano. Um companheiro eterno é aquele que vai complementar, que vai explicar o, os desejos no coração de Goranga. Isso é um associado de Goranga Mahaprabhu. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta é um associado eterno de Goranga Mahaprabhu. Pois ele vai uh, levar a cabo, Srila Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, os desejos no coração de Shaitanya Mahaprabhu. Então, cada um dos gaudias Bhaktisiddhanta Thakur é um associado de Goranga Mahaprabhu. Isso foi explicado por Gura Kishoradas Babaji Maharaj. Então, uma vez, a mãe, a mãe de Bhaksidanta Bhak veio encontrar Gura Kishoradas Babaji Maharaj. Ele presta reverências para ele e diz, por que, que a senhora veio até Navadvipa? Para ver um sado, ela responde, você não sabe o sado está na sua casa, o nome dele é Bhaktivinoda Thakur. Tem um, um associado eterno de Mahaprabhu bom no seu quarto. E você vem se associar, associar comigo, eu sou uma alma caída, ele diz. Por que você viaja até aqui, se na sua casa você é casada com Bhaktivinoda Thakur? Então, nosso Guru Varga, ele tem duas formas como associado de Golanga Mahaprabhu e eles ao mesmo tempo têm uma forma espiritual em Vrindavana. Como Shamananda Prabhu, nos passatempos de Itali Mahaprabhu, ele é Kanaka Manjari. Srinivasacharya é Muni Manjari, Mani Manjari. Eles fazem seva, então, em dois lugares simultaneamente, em Vrindavana e em Navadipa. Alguém poderia perguntar, então, a esse ponto, quem seguir? Se são todos associados de Mahaprabhu e eles são também associados de Herodigovinda. Então, por onde nós vamos? Por que caminho nós chegamos até eles? Qual é o segredo? Você deve seguir um devoto particular, de acordo com um desejo de servir Radhigovinda como? Na forma de uma manjara. Que você gostaria de servir Radhigovinda como manjara. Finalmente, imagine alguém que completa Vidimarga, ou seja, que completa é, o aspecto de Bhakti que é, é regulado por regras e regulações. Então, cantar não sei quantas voltas, oferecer a prachada, etc. Quando ele passa por cima disso, quando ele supera esse limite, ele chega a Raga Bhakti, Raga Bhajana. Então, nesse nível, de acordo com os seus samskaras secretos no seu coração, ele vai se inspirar e vai ter interesse para servir como Madhu Mangala, ou ou servir como Shridama, Sudama, como esses Gopas, ou você vai se sentir influenciado para servir como um servo de Krishna, alguém que serve Krishna como um Dasa, ou servir Yashodama e Baba, isso tem uma semente dentro da sua alma, uma semente secreta. Então, essa árvore de manga não pode dar coco, não é? A árvore da banana não vai poder dar cereja. Então, dependendo da, da qualidade da semente, da, da fruta, a fruta desenvolve uma árvore que novamente vai dar frutos da sua mesma espécie. Não é que qualquer árvore, árvore dá fruta de qualquer outra fruta. O Senhor Supremo é a Anandamoy, ele é a fonte do prazer, então infinitas jivas existem, são manifestadas ininterruptamente, elas existem eternamente, não é que há uma criação das jivas, elas existem eternamente. Em mundos infinitos existem infinitas almas, isso é um poder de Krishna. E qual é esse poder? Que elas têm uma semente diferente em seus corações. Porque Krishna. Por quê? Porque Krishna gosta de desfrutar de diferentes raças, de diferentes relações com diferentes almas é, individuais. Então, quem sabe que semente está dentro de mim? De acordo com a misericórdia do Guru, se você atravessa o nível de Vaidimarga, o nível de Vaidibhakti, Finalmente você vai sentir uma atração natural por Krishna e por fazer bhakti. Shri Visvanatha Shyamalatita escreve que antes de ao começar esse nível de Raganuga bhakti ou Raganuga Bhajana, Raga significa desejo espontâneo. Antes disso você vai ter que chegar no nível de Utama bhakti. Se você aos poucos vai subindo você não chega ao uttama-bhakti, você não pode chegar a raganuga-bhakti. O que é raganuga-bhakti? É como rupa-nuga-bhakti, uma bhakti que você faz tudo espontaneamente, sem seguir regras. Então, antes de, de, de, de, de raganuga-bhakti e depois de vai de bhakti você tem que chegar no nível de utama bhakti ou seja, o um nível de bhakti mais elevada, de devoção Pura. Porque quando você entra no Raganuga né, você vai sentir uma atração espontânea por Krishna. Então, você tem vontade de amar Krishna e servir Krishna, assim como fazem as gopis e os gopas de Vrindavana se não é o ponto deste momento. É um momento, é uma, uma explicação importantíssima esse tópico. Mas nós vamos falar de outra coisa agora, de Shambhava. Muito bem. Nós podemos seguir Lalita, Vishaka, Champakalata, que são essas manjares, essas expansões de Radharani. Mas quem deveríamos seguir? Se nós não seguirmos o Guru Varga, ou seja, os verdadeiros Brajavasis sem segui-los, nós não podemos alcançar esta realidade. Quem seguir? Lalita e Vishaka? Rupa Manjari? Lavanga Manjari? Quem nós devemos seguir? Ou nós vamos seguir Rupa Goswami Pad Sanatana Goswami, Diva Goswami Pada. Diva Goswami Pada é na verdade Vilasa Manjari. Vilas Manjari. Como seguir e quem seguir? Essa é a pergunta não. fundamental. Não. Existe uma, uma questão. Se nós fôssemos seguir Lalita ou Vishaka, Vuna Mandjari, Rati Manjari, como nós poderíamos segui-las se elas não fazem Ikadas, se, se elas não seguem regras? Elas não aceitam Guru como nós, elas não aceitam gurus. Então, como nós podemos seguir essas expansões de Radharani? Se você seguir Lalita, Vichaka, Arati, Manjari, todas essas manjares, como você vai fazer se não tem um método, elas não aceitam, guru não aceitam, discípulo, como que nós vamos fazer bhajana dessa maneira? Então, essa é a resposta. Lalita e Vichaka, elas não fazem ecadas. E por que elas vão fazer Se no nível direto, de serviço direto a Radha e Krishna? Mas Mahaprabhu nos diz, vocês têm que seguir a Cádice. Mas quando Mahaprabhu está na forma de Radhi Govinda, você acha que ele segue essas regras? Essas austeridades? É um, é um absurdo. Mahaprabhu vem para nos mostrar como chegar lá, como um professor, como um guru. E é por isso que ele explica todas essas regras. Mesmo os sahajias, os falsos mestres de Purushottandam, em Jagannathapuri, ele diz, lá não existe cada se está amarrada, ela foi presa, dizem os sarrajis, os falsos Mestres em Jagannatha Puri, que ela foi amarrada lá. E em Puri, todos os dias eles comem grãos, eles comem a Mahaprachá de Jagannatha. Eles dão essa explicação que é, se aqui não precisa fazer, ela está amarrada aqui, nós prendemos Ekadasi. <coughs> Não é assim. Porque o próprio Mahaprabhu explica que alguém quando leva o de Jagannatha no dia do Ekatas, ele presta reverências para Mahaprachada e diz para a Govinda, guarde essa prachada amanhã, eu vou, eu vou é, honrar essa prachada. Nós podemos seguir Radha Govinda ou Guranga. Goranga é quem pode nos ensinar quem fazer Bhakti. É por isso que nós sabemos que Goranga Mahaprabhu, que cada uma das suas ações, desde o seu aparecimento, desde o momento em que ele nasce, que ele aparece nesse mundo material, aquele momento em, si, em diante, ele quando era criança, todas as ações dele nos ligavam, ligavam a Bhakti. Quando ele era criança, ele chorava e só parava de chorar quando alguém falava o nome de Krishna. Então a maneira como ele segue a vida de Grihastha, ou a vida de estudante, ou a vida de Brahmachari, a vida de Sanyasi, tudo o que ele faz é ideal para nos ensinar um comportamento, o comportamento que devemos seguir. Então, todos os dias, 10, 20 estão tomam prachada. Você pode imaginar isso? Então, Mata e Vishnu estão cozinhando sempre para 20 sanyassas diariamente. Mahaprabhu diz, arranjem prachada para eles, por favor. Dê doações para eles, deem doações para eles. Os mentigos, Krishna dá tudo o que eles pedem. Dá prachada para eles, na verdade como viver uma vida de Grihasta, ele também mostra o ideal principal, como aluno ele é perfeito, como professor ele é perfeito, ninguém pode derrotar o comportamento de Mahaprabhu ou encontrar defeitos em seu comportamento. Então, está escrito que todas as ações de Chaitanya e Mahaprabhu são feitas para nos ensinar. todas as ações para, os no, para o nosso ensinamento tudo que ele faz é para, nosso, para que nós aprendamos Sarvabhuma Bhartacharya escreve esse texto esse verso quando ele vê Mahaprabhu manifestar seis braços, os dois braços de Senhor Rama, dois braços de Radegovinda e dois braços de Goranga. Ele Dentro do templo de Jagannatha, ele manifesta esses seis braços, um par verde, um par azul e o um par dourado de Goranga. Então, dentro do templo, ah, tem, tem as pegadas de Chaitanya Mahaprabhu. Está lá dentro do templo. Eu tenho essa pegada de Goranga Porque eu apliquei chandan, sândalo, nos pés de lótus. Então, eu coloquei num pano branco a impressão desses, dessa marca dos pés de Chaitanya Mahaprabhu dentro do templo. Eu coloquei Chandan ali, na verdade foi um sábio que colocou ali do templo, e eu apliquei um pano branco em cima e levei esse carimbo dos pés de lote do Senhor Supremo de Shambhava. Muito bem, Sarvabhuma Bhattacharya vê o Senhor Supremo na forma combinada de Mahaprabhu, com seus dois braços e os braços de Krishna e os braços de Rama, com a flecha, com o arco, com uh, a flauta, simultaneamente. Então ele escreveu centenas de versos diante dessa visão do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, o que não acontece? Tudo pode acontecer pela misericórdia do Senhor Supremo. Agora nós estamos numa condição caída. O que podemos dizer e fazer? Guranga Mahaprabhu vai mostrar misericórdia para nós. Ah, ele mostrou misericórdia para tigres e elefantes. Então ele também pode mostrar sua misericórdia. Nós temos que ter fé. Quem devemos seguir? Na e Vishaka, elas não aceitam gurus, Mas, discípulos. Sim, Mahaprabhu aceita um guru. Mas Mahaprabhu aceita um guru. Sanatana Goswami aceita um guru. Todos eles nos passatempo Chaitanya Mahaprabhu aceitam um guru. Todos seguem Vaidimarga. Eles, se, eles têm um método, uma regulação, eles seguem o Ekadasi. -se, Jejuno no Janmastami, tudo isso eles seguem. O Radastami, o Dvadasi, de maneira perfeita, eles não, pre, não quebram nenhuma dessas regulações. Então, no Haribakti Vilas estão escritas uma quantidade de regras e, uh, e conselhos. Ele diz, você tem que seguir o Shivaratri, tem gente que critica Sanatana Goswami não, a gente não adora Shiva. Nós não estamos adorando nenhum outro Shiva, o Shiva, mas sim o Sadashiva, Shiva, que é o Shiva transcendental. Ele é o próprio, ele é Vishnu Tattva. Ele é uma expansão de Krishna. Meu Guru Maharaja a vida inteira, eu também, sempre adorei Sadashiva. Não o Shiva que está aqui na matéria, mas o Shiva transcendental, que é Vishnu Tattva, ele é uma manifestação Shiva e Devi Parvati Devi é minha mãe eu peço referências porque e respeito a ele porque minha mãe é Yogamaya Puramatola as pessoas acham que ali nós estamos adorando Mahamaya diante de pessoas externas, materialistas Yogamaya pode agir como Mahamaya mas diante dos verdadeiros Vaishnavas, ela manifesta a sua face original como Yogamaya. Então é por isso que Bhakti Nodhattakura escreve isso num Kirtana. Um verso lindíssimo. Você pode verificar a, tra a, a, a, um, a tradução deste verso e o que ele diz, ó oh, Yogamaya, por conta da sua misericórdia sem fim, sem causa, por favor abra a cortina que cobre os meus olhos. Eu quero ver Krishna, quero ver o Krishna dama. Tem uma cortina que impede a minha visão de Krishna. Por favor, você pode levantar isso. Abra a cortina e me deixe ver Krishna. Krishna, eu vi nos Vedas e nos Puranas como você controla todos os mundos materiais, todas as almas, quem te dá a sua posição de acordo com o seu karma? Quem é a mãe verdadeira? Você pode dizer, esta é minha mãe, na matéria. Mas quem fez essa mãe nascer? E quem fez aquela outra mãe nascer? Se você vai para a fonte, você vai encontrar a própria Mahamaya, Yogamaya, ela é prakriti, ela é energia material, ela é a mãe de todos nós. Quando a criação acaba, todas as divas ficam como uma semente dentro do Mahavishnu. Quando o Mahavishnu olha para a natureza, então como um raio entra dentro do ventre da mãe de Maya e essa Maya vai lhe dar nascimento como ser humano, ou como cachorro, cavalo, elefante, cobra, de acordo com o karma precedente. O karma acumulado. Então Bhaktivinoda Thakur diz, se você odeia Yoga Maya, você nunca vai alcançar sucesso. Você deve chamá-la de mãe, ó oh, mãe. Não me ponha em, em problemas, por favor. Dessa maneira nós temos que orar. Eles são pai e mãe deste mundo material, Shiva e Parvati. Então, nós vamos seguir o nosso Gaudiya Guruvarga, não diretamente de Govinda, sob a guia de Gauranga Lila. Sob a guia de Goranga Mahaprabhu. Então, nós temos que aprender como desenvolver Bhakti, como controlar os órgãos do sentido, tudo isso. Nós aprendemos seguindo os conselhos de Chaitanya Mahaprabhu. Depois de passar por Marga, por este caminho, a avenida das regulações, nós chegamos a Raga Marga. Então, mas nós vamos chegar em. Raga-marga em Raga-bhakti, bhakti Mas não como um sarrajī, como alguém, como um alpinista, como alguém que finge que já está elevado. Krishna não permite aqueles que pulam etapas. Não é sua ideia permanecer para sempre em marca. Ela é muito importante. Você não vai ficar infinitamente por Vaidhima, Para O Bacchidanta vai dizer isso. Você, fala, você segue vai de marga, mas você vai se aproximar do raga bhajana, do bhajana espontâneo com uma disciplina e um humor apropriado. E aí sim você vai alcançar esse nível elevadíssimo, mas não como alguém que quer pular etapas. Cuidado! Então, o nosso Guru Varga segue vai de marga e para a Bupada também a vida inteira segue em vai de marga para nos mostrar qual é o procedimento exato. Nem por uma fração de segundo ele vai deixar de seguir Vaidimarga para nos dar esse exemplo. Nós vamos discutir esse ponto amanhã também. Muito bem, Vrindavana não é um lugar fácil de ser compreendido. Se nós conseguirmos entrar em Vrindavana verdadeira, transcendental, nós vamos ver Lalita, Vishaka, Radha Govinda. O nosso Guru Varga, quando ia para Vrindavana, eles enxergavam Radhegovinda. Bhakti Deita Madhava Goswami Maharaj e Bhakti Pramod Goswami Maharaj também dizia que um dia Prabhupada Bhaktisiddhanta estava caminhando por Radhanivas. Esse lugar chamava-se Radhanivas. Ele diz aqui, Radharani ficava, é uma casa dela. Ninguém via nada, só tinha jardim lá e uma floresta, Um pedaço de floresta. E o padre dizia aqui, ela ficava aqui. Como que ele sabia? O nome do lugar se chamou Residência de Radha. Nivas significa residência. O pai de Radharani era um rei, não? Vrishavana Maharaj. Em Varsana ela tinha uma casa e em outro lugar ela tinha outra casa. Os reis têm várias residências, não? A propada poderia ver, ele tinha esse olho transcendental e, particularmente, nesse lugar, Bhakti Deitamada Gosemaraj abriu um templo de acordo com as, instru com as instruções de Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, propada. Era impossível comprar um terreno ali, mas ele conseguiu para cumprir o desejo do Guru de Bhakti Siddhanta e Bhakti Pramod Pramodhpurigusamaraj, junto com Bhakti Deita, guru Deva, estabeleceram esse templo com as deidades lá, Shambhava de Harikata, lá durante muito tempo. Mas a, em determinado momento aconteceram problemas como acontece em todos os lugares hoje em dia de Shambhava. Então, tá. você também tem que dessa, desse templo, você vai ter que ir visitar Katyani, Yogamaya. Então, da polícia de Vrindavana, você pode ir até Katayani Mandir, até o templo de Katyayani. Essa Katayani é Yogamaya, e lá você tem que tomar darshan dessa deidade. Vrindavan tem incontáveis darshanas, nós temos que ver incontáveis lugares, é impossível nomear todos, mas nós vamos falar sobre os templos mais importantes, sobre os locais de passatempo mais importantes indicados pelo nosso Guru Varga. Lá também tem, o, nessa mesma área, tem o bhajanakutir de Bhakti Vana Goswami Maharaj. Ele fazia Bhajan isolado ali, sem encontrar com ninguém. Ele não olhava para o rosto de ninguém, ele só fazia seva para a Deidade. Ele colocava arroz cru, batata e sal na escada. Ninguém sabia quando ele ia cozinhar e oferecer. Eles colocavam para ele arroz batata e sal, na beira da porta do quarto dele, perto, mais ou menos perto do templo de Radamohama. Em Vrindavana também existe esse outro local onde que nós temos que visitar em peregrinação. Porque depois de punir Kalia, Krishna, quando ele sai da água, da água gelada do Yamuna no inverno, Krishna estava sentindo frio, é um passatempo. A Krishna chega no, na cima de uma montanha, onde há uma pedra. E ali o Deus do Sol vai ter uma oportunidade única para servir Krishna. Ele vai dizer, agora é o momento. Então ele, ele se manifesta em 12 formas. Em 12, nos 12 meses o sol tem diferentes formas, diferentes expansões. Então ali ele vai manifestar as 12 formas dele ao redor, no céu, ao redor de Krishna, para servir o Senhor Supremo. Então, ali embaixo, nesse, embaixo do templo, tem esse Kaliadaha. O que significa? Que Kaliyanaga ficava ali, numa espécie de laguna conectada com Jamuna. Os rios muito grandes, às vezes, eles têm umas lagunas, a conexão era com Jamuna. Então, é uma água que vem do Dhyamuna que está separada praticamente do rio por algum canal de, de terra ou de areia. Kalia ficava ali. Originalmente ela morava numa ilha de cobras, cheia de cobras lá. Ela veio de lá, nasceu lá, essa Kalianaga. Mas Garuda Bhagavan, senhor Garuda, o pássaro que transporta o Senhor Vishnu. As pessoas ali davam doações para Garuda. Mas um dia Kalia, ela insulta Garuda devorando todas as doações. Ele fala, quem? Quem pegou o que era separado para mim? Eles brigam, eles lutam. Kalia vai lutar numa cobra gigantesca com muitas cabeças. E Garuda Bhagavan é muito poderoso, ele é uma forma, uma expansão do próprio Krishna. E, e Kalia sai dali, e onde quer que ela vá, Garuda poderia ir atrás dela, porque ele corre mais forte do que a velocidade da mente, Garuda. Então, finalmente, ele tomou uma decisão, onde Garuda não pode ir, qual é? Em Vrindavana, não. ele não ia poder ir ali porque ali estava Krishna, então ele não ia se manifestar ali, pois Garuda é transportador de Vishnu, então Maharaj está contando desse Vishnu que fazia adoração a Krishna, ele meditou durante 60 mil anos. Um dia, um garuda, mas esse irish fala, não pegue nada daqui, pode sair daqui. Então, garuda não vai devorar calia. se você, se você comer aqui, você não vai poder entrar aqui. <coughs> e as suas asas vão cair se você entrar daqui como que ele vai voar sem asas então Garuda nunca mais entrou naquela região e é ali que Kalia se esconde Kalia sabia que Garuda não podia entrar naquela região ela fala, eu vou me esconder lá que Garuda não vai poder entrar ali senão ele vai perder as asas são passatempos né? então Kalia ela fica então escondida ali no, Kalia, hoje, no lugar que é conhecido hoje como Kalia da ha. mas Kaliya era muito venenosa porque ela respirava ali na água o veneno saía para a água e aquela laguna estava toda cheia de veneno um veneno letal tão perigoso que se um pássaro voasse por cima do lago, por conta da exalação dos gases, pelo vapor de gás, do, do, do veneno, aquela ave, a ave morria e caía ali. Não tinham árvores em volta, porque se as árvores bebessem água desse, lá da laguna onde ficava a calia, elas também imediatamente abandonavam o corpo. Então era um lugar muito seco. Só tinha uma, Kadamba, que já tinha uma árvore lá. Tem uma razão, porque só sobrou essa árvore de Kadamba. É uma flor muito linda. Quando Krishna descobre que a, os animais, as pessoas estavam ficando doentes por conta dessa água envenenada, ele vai lá descobrir quem é a razão. Ele vai lá investigar. Por que, que as pessoas estão passando mal? Vai descobrir a razão pela qual meus amigos os vaqueirinhos estão morrendo, estão ficando doentes, intoxicados. Como eu posso tolerar isso? E ele fala: Ah, a Kalia está aqui, a serpente Kali está aqui. Então o Senhor ele vai ressuscitar as vacas, todos os animais que foram ali beber e que morreram. E eles vão ver que Krishna. Vai subir em cima dessa árvore de Kadamba para punir Kalia. Ali tem essa árvore. Krishna sobe na árvore e todos os meninos vão olhar. O que está fazendo? De lá, em cima da árvore, ele pula em cima da cabeça de Kaliya. Quando Krishna aterriza na água, ele é Parat Brahma. Como é a condição da água? Quando o Senhor Supremo vai pular em cima da água, a água ficou extremamente agitada imediatamente e Kalia ficou perturbada. O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu ver. Ele vê que um menininho desce. Ei, você está me perturbando? E Kalia sai da água, da sua caverna, embaixo da água, e vai lutar contra Krishna durante muito tempo. Kalia queria enrolar Krishna, fazer uma, uma espiral e ela queria picar Krishna e Krishna vai fingir que ele, ele é indefeso e os meninos vão pular na água, nós não podemos viver sem você, eles gritam, se você morrer nós vamos morrer também. Então, finalmente, Balarama nota um sintoma inauspicioso. E a Shodama e Balarama se perguntam, não, é, Nanda e Yashoda se perguntam, estamos sentindo uma coisa estranha, o que, é que está acontecendo? E Balarama não foi com eles. Então, o Shodama pensa, o que fazer? Finalmente, eles seguem os pés de Krishna, as pegadas de Krishna, para que lado ele foi. Finalmente, eles chegam a esse lugar e descobrem, com grande surpresa, que Krishna está sob o controle de Kali e que ele está para morrer. Por isso que nós sentimos uma agitação no coração, dizia Yashoda Inanda Baba. Então eles decidem pular na água, nós vamos também morrer, então. Eles não podem viver sem Krishna. Eles choram e caem na água, e Balarama para eles, não pulem. Porque Balarama sabe, ele sabe quem é Krishna, que passatempo ele vai fazer, ele segura eles. Não pule. Nesse meio tempo, o Senhor Supremo ele sai dessa espiral do corpo da, da, da cobra e pula em cima da cabeça dela. ele começa a dançar. Ele sapateia em cima de todas as cabeças de Kaliya. Ela tem muitas cabeças. Ela é uma serpente como aqueles seres da, que a gente imagina que tenha na, na, na é, na Idade da Pedra, e Krishna faz uma dança clássica e a cada pé dele pressiona uma cabeça da cobra e a cobra reage e ela é abalada por isso e, de repente, ela começa a cuspir sangue e todas as esposas de Kaliya se manifestam ali. E elas fazem arati e flores para adorar Krishna e diz, ó oh, Krishna, por favor, não mate o nosso marido. Ele é uma cobra, as cobras são sempre bravas, é a natureza da cobra. Então todas as mulheres de Kalia, as esposas de Kalia adoram Krishna com grande respeito e pronunciam um verso. Kalyanagastotra, uma oração para Krishna. Existe essa oração na internet. Eu gravei essa, essa oração e pedi para colocar na internet de Shambhava. Então, Kalyanagastotra é controlado assim e ele entende finalmente que sem Krishna não existe solução e ele se rende, as esposas se rendem e depois ele se rende. E Krishna diz, ok, tá bom. E Kali vai decidir se aproximar dos pés de lotes de Krishna e pedir perdão. O que fazer, Senhor? Nós somos cobras. Naturalmente nós estamos sempre irritadas. Eu não estou fora da sua criação. Ele diz que a Lía, ela fala algo bastante sentimental. Eu não fui, eu não estou fora da criação. Você me conta dentro da sua criação. Né? Eu sou uma cobra e estou sempre naturalmente irritada. Por favor, me perdoe. E Krishna perdoa. E diz, ok, mas você vai ter que sair daqui. Então vá para aquela ilha de onde você veio. Ela falou mas como que eu vou Garuda? Se eu for até lá, Garuda vai vir? Ele vai vir me pegar. E Krishna vai dizer, não, ele não vai poder te matar mais, porque quando ele for ver meus pés sobre a sua cabeça, ele não vai chegar perto de você. Ele não vai poder te matar mais, você está salvo. E Kali e todos os seus filhos, eles vão até lá. Até hoje, se você vir, já viu cobras? Elas têm um desenho na cabeça. As cobras aqui da Índia, você já viu? Elas têm um desenho na cabeça. Aqui ele representa os pés de Krishna. Então, calia, a serpente ali foi punida ali. Então existe o Brahma Kunda. Tamaraj então, está falando do Brahma Mandir, agora, que é perto do Gopeshwar Mahadev, do templo, e Birvamanga Taku e lá também. E lá, a deidade Vrindadevi foi descoberta, uma deidade muito importante. Muitos lugares existem em Vrindavana. Panigau, vários lugares. Sita Chaya. todos têm um passatempo e uma especialidade. Quem pode nomear todos eles? No Imlitala, Mahaprabhu se sentava quase todos os dias. Eu já expliquei, não, de Xambaba. Ele cantava os santos nomes ali, é um lugar muito importante. Nós vamos falar as glórias do Imlitala. Nós vamos tocar esse ponto hoje. E amanhã nós vamos falar do, do tempo de Jagannatha. Miritala é um lugar tal que Radharani e as Gopis se sentavam com Krishna. Então um dia Radharani caiu no chão. Ela escorregou num tamarindo maduro. E ela escorrega e cai. E ela fala hoje até então a partir de hoje em Vrindavana, não vai ter nenhum tamarindo vai ficar maduro somente no militar lá, tem uma árvore tem um tamarindo lá nós vamos discutir esta lila amanhã se passar tempo amanhã Nós vamos falar esses passatempos amanhã. <música> da Somaturu danno jano Jovana <música> gharavanti. Arati nimeshad kalo sarvam mayamaya meedam akhilam neetva brahma padam provisavi dripa. Baatakal Babu ji ke paas Babu ji. This sloka also I have sankina mein. Má, Kuru, Dhanajon, Joguana, Gurugana. So, someday I can explain my like, kids, no problem.